Bom, pessoal, vamos aqui para o vídeo, então, vou mostrar para vocês primeiro batch 365, beleza? Servem em esportes virtuais. Eu vou selecionar aqui essa liga mesmo. Bom, vou pegar, vou fazer rapidinho aqui, vamos ver se vai dar tempo. Cadê gostos? Olha, eu vou fazer duas vezes só, estou fazendo bem aleatório, que é para explicar para vocês para o vídeo não ficar tão longo, beleza? Vamos lá. Nós temos, é, normalmente, nós temos três opções, né? O, a gente pode tomar um red, certo? Duas opções, a gente pode tomar um red ou tomar um green. Do jeito que eu fiz aqui, a gente pode tomar um red, um green, ou um meio red, ou um meio green. Então, são quatro opções, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês os pendentes, tá vendo? É, como é que funciona? Deixa eu, vamos ver os jogos, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar depois que os jogos rolarem. Lembrando que eu fiz essa, essa aposta totalmente aleatória, mas para mostrar para vocês mesmo, explicar o conceito. O conceito que eu vou explicar aqui, ele vale tanto aqui para a né, para o futebol virtual, mas ele também vale para o futebol real, beleza? Vou fazer duas entradas aqui, independentemente do resultado, que é para a gente mostrar. Mas vamos lá. Enquanto o jogo rola, é, são dois jogos, né? a gente pegou um jogo da Sul-Americana e um jogo da Copa. Se um dos dois jogos for 0 a 0, é red. Não tem conversa. Red. Fechou? Ou os dois jogos forem 0 a 0, ou um for 0 a 0. Se nos dois jogos sair, sair só um gol de cada lado, a gente vai tomar um meio red. A nossa aposta vai ser, vai ser devolvida, só que vai ser devolvida menos, menos da, do valor integral. Então a gente vai tomar um meio red. Aí, normalmente, se um dos jogos bater o over 1,5 um e, e no outro jogo só bater um gol. A gente vai tomar um meio green. A gente vai ganhar um green, mas vai ser um green menor. E se nos dois jogos baterem o over 1,5, um a gente vai tomar, vai pegar o nosso green inteiro. Beleza? É mais ou menos isso. Deu uma travada aqui. Ó, na Copa do Mundo bateu o over 1,5. Um e, e na Superliga bateu. Então a gente vai tomar um green. Vai dar um green total. Vou fazer mais uma para a gente ver se a gente pega um meio red ou um meio green, para vocês é, entenderem um pouco melhor. Beleza? Então, vamos lá. Bem, é, resolvidas. Aqui. Cadê? Ela? Opa, tá aqui. Então, ó, meus R$3,00 viraram e R$4,54. Se eu tivesse ido só no over 1,5 seco, teria virado 6. Então quando bate, ele paga um pouco menos por causa de todas as variáveis de proteção que a gente põe, põe nela, tá bom? Agora vamos assistir mais um jogo para ver o que a gente acontece e o que a gente consegue pegar de.. É, eventualmente de green ou não. A entrada é simples, tá? A entrada. Você seleciona o jogo que você quer para sair um gol. Para sair né, over 0.5, para sair um gol e para sair em dois. E aí você vai no outro jogo e repete o processo. Fechou? É bem, bem simples. Só toma cuidado aqui, que ele vai multiplicar o valor que você colocar vezes 4. Então, se você colocar 10 reais, na verdade, você vai tá estar apostando 40. Então, é o único, único cuidado que a gente tem que ter. Beleza? Agora, vamos acompanhar esse jogo aqui. Bom, se der green, ótimo. Acho que deu para entender, né? Então, eu não vou fazer mais entrada, mas eu queria que desse um meio red, que saísse é um meio green, na verdade, né? Fosse um gol de um lado e dois do outro. Vamos ver. Lembrando que essa entrada que eu fiz aqui é uma sugestão, tá? Se, se você tiver alguma análise, alguma coisa, um site de análise para pegar o Overwatch e-mail, é melhor você fazer do que fazer assim, aleatório, né? Mas vamos ver os jogos aqui, ver o que vai rolar. Ó, na Copa já saiu um gol. Vamos ver se vai sair outro para fora. Até agora a gente tá tomando red, porque aqui tá 0x0. Se aqui for 0x0 é red, não tem o que fazer. Vamos ver se sai pelo menos um gol aqui. Por enquanto não, vamos ver a Copa do Mundo. Copa do Mundo só um gol também. 0x0. Penalti. Yeah. Faz o gol, hein, meu amigo? Pô, pelo menos um golzinho. Então, red a gente já não vai tomar, o um red total, né? Pelo menos uma parte do nosso capital já vai voltar. Aqui bateu, beleza. Vou ver um e-mail, vamos ver a Copa. Se tiver, vai ter só mais um lance. Se acabar assim, vai ser bom para vocês verem como que é esse meio green, né? Beleza. Acho que vai acabar assim. Então, ó, um jogo nosso bateu o over 1,5 um e, e nesse jogo aqui só bateu um gol. Se a gente tivesse entrado seco no over 1,5 um só da dupla, a gente teria tomado um red. Como a gente fez essa proteção... No caso, como as odds são bem baixas, tá vendo? A gente tomou um meio hedge. Ele acabou devolvendo uma parte da nossa aposta. Não deu um meio green. Ele, normalmente depende muito da, da, da cotação. Se a cotação fosse um pouquinho mais alta aqui, ele teria dado um meio green. Mas ele deu um meio hedge. Então, beleza. Acabou, não, é, acabou não, não tendo um prejuízo. Essas duas operações que a gente fez aqui, a gente gastou R$6,00 e voltou R$6,55. Então, isso que é o bom. Mesmo quando uma falha, né, você acaba conseguindo ter um lucro com essa estratégia, beleza? Lembrando que isso aqui vale para o futebol real, vale para os outros, para, para os outros jogos também de futebol virtual, é só uma dica aí, fechou? Valeu!